Vou-vos ensinar como é que vocês podem fazer este tipo de GIFs com vocês. Não é difícil, mas tem alguns passos. Por isso, se vocês quiserem colocar este tipo de GIFs nas vossas Instagram Stories, nos vossos posts, onde vocês quiserem, é só continuar a assistir e espero que gostem. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é gravar o nosso vídeo. Vocês só precisam de se colocar num fundo de cor liso. Eu fui para um fundo branco e depois fui ao Snapchat e adicionei um filtro porque não me apetecia estar a adicionar maquilhagem, nem a colocar nada na minha cara. Por isso, utilizei um filtro no Snapchat. Depois eu comecei a filmar e fiz alguns movimentos. A dançar, a, sustar, a feliz. E vocês têm que pensar que tipo de emoção é que vocês querem passar no vosso GIF e o que é que faz mais sentido na vossa marca. Depois o que eu fiz foi ir para a app CapCuts, lá o que eu vou fazer é adicionar esse vídeo que eu acabei de gravar no Snapchat e a partir daí eu vou carregar nesse vídeo já dentro do editor e carregar em remover fundo. Esta app tem efeitos incríveis, como vocês já devem saber, mas este é o meu preferido. Só com um clique do botão nós conseguimos retirar o fundo totalmente de um vídeo e isso é absolutamente incrível. Nem todas as apps gratuitas conseguem fazer isto, por isso fiquei muito, muito contente. E o que nós temos de fazer ainda dentro do CapCut carregar em tela. E vamos escolher uma cor mesmo muito estranha que não temos, pode ser um verde estranho, um azul, algo que não tenham nem na vossa roupa, nem na vossa cara, nem no vosso cabelo, nenhum acessório para depois conseguirmos retirar essa cor perfeitamente sem modificar o nosso vídeo. Depois só precisamos de exportar e isso vai diretamente guardar na nossa galeria de uma forma mesmo muito simples. Por isso, nós vamos agora à nossa galeria e o que nós vamos fazer é cortar em vários clipes o nosso vídeo para conseguirmos reduzir o tamanho e também o movimento que nós queremos que o GIF comece e termine. Para fazer isso, só precisamos ir à galeria, carregar no botão para editar e vamos ter acesso a um mini editor de vídeo dentro do nosso telemóvel e aí vamos começar a ajustar as barrinhas da esquerda e da direita até ficar o tamanho exato do clipe que nós queremos. Quando ficarmos satisfeitos com o início do vídeo e o final do vídeo, só precisamos carregar em gravar e isso vai guardar uma cópia na nossa galeria, por isso vocês não perdem o vídeo original, o que é ótimo. Agora nós vamos a um site chamado EZGIF, que eu já uso há anos. Nós vamos carregar em vídeo to GIF, ou seja, de vídeo para GIF. Vamos carregar em escolher fecheiro e vamos escolher aquele clipe que nós tivemos agora a recortar na nossa galeria e quando o tivermos escolhido vamos carregar naquele botão azul que diz Upload Video. O que isso vai fazer é mostrar-nos uma pré-visualização de como vai ficar o nosso vídeo e o que vocês podem começar a fazer aqui é fazer um crop, ou seja, recortar exatamente como vocês querem o vosso vídeo em termos de tamanho. O que eu vou fazer é selecionar uma, um retângulo ligeiramente pequeno, na medida onde eu quero que fique o meu GIF, carregar no botão azul crop video e a partir daí vou carregar novamente em vídeo to GIF. Agora já tenho o formato certo, por isso vou carregar no botão azul convert to GIF, para converter o vídeo para GIF. Ok, agora nós temos o GIF preparado e embora nesta aplicação exista a opção de retirar o fundo verde e colocá-la transparente e eu não estou a conseguir, deve estar a dar algum erro por isso o que eu fiz foi apenas guardar este GIF, ou seja, passamos de vídeo para GIF e o que vamos fazer é pressionar neste GIF e guardá-lo na nossa galeria e depois é que vamos para outro site fazer outro processo. Por isso, agora nós vamos para um site chamado OIE, Online Image Editor. Vamos carregar no botão rosa que se chama Upload an Image. Vamos selecionar o GIF que nós criamos no outro site e vai nos abrir um editor de imagem. O que nós vamos fazer é carregar onde diz Advanced e vamos aparecer outras opções e vamos carregar onde diz Transparency. e nós vamos carregar em Replace Color, Selected Color e vamos colocar a 15% e vamos carregar no Verde. O que isso vai fazer é retirar o Verde do nosso vídeo ele demora só uns segundos a tentar fazer esse processo, mas não demora muito tempo e depois só precisem de carregar naquela disquete que diz save e guardar no vosso telemóvel e é tão simples quanto isso. Agora o que vocês podem fazer para ter estes GIFs sempre à mão é acionar os GIFs no site Giphy e o que vocês vão fazer é criar uma conta e colocar todos os GIFs que vocês criarem lá e a partir daí, quando vocês fizerem upload e vai estar no vosso perfil, o que vocês precisam de fazer para colocar nas vossas Instagram Stories é simplesmente pressionar no GIF, copiar o GIF e depois ir para as Instagram Stories e vai aparecer logo lá a imagem para vocês colarem. O meu teclado é o Guiaport, que é da Google, por isso vocês também devem conseguir fazer este processo muito facilmente. Se vocês usarem esta ideia, não se esqueçam de fazer tag para eu conseguir ver. Estou ansiosa para ver as vossas criações. Por isso espero mesmo que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.